Vou jogar top vou jogar mid? Vou zedão aqui, velho. E essa runa? Não tô de aço? Ah, vou fazer o Zed. Zé, de... Zé de sustain infinito. Ah, me foda, cara. Fala, gratão. E essa runa aí, o Jux? Mano, a gatinha invadiu aqui e trocou minha runa quando tava no banheiro. Entendi. Você é bom, você vai fazer qualquer coisa funcionar, eu acredito. Obrigado, Neto. De eu nada. Eu acredito nas suas palavras. Essa runa <risos> é nova meta? Meta da Jamaica? Mano, eu loquei aço. O jogo falou que foi Zed. Se eu tivesse em ver essa porra de pezinho aqui, mano. O jogo estaria maravilhoso agora, brother. Ele não viu e Sim? piscinho? What the fuck, O que você fez, cara? Nossa, a vida deles. Não, não, não, não. Eu tô. Nice, boa. Eu já tinha flash. Né? Eita. Querem ir? É nice. Quem viu, viu aquela sombrinha. Meu Deus, mas ninguém morreu. Quer dizer, morreu o que Quem viu, o viu aquela sombrinha viu, meu parceiro. E aí? Calma, Silas chegou. E yeah, aí? Yeah. Tá sem torre, vai! E aí, caralho? Pode vir, porra! Vai pegar a juqueira não, amigão. <risos> eu sei. Cara, a cara é muito broken, velho. Ela fica invisível quando quer, velho. E essa runa aí? Ah, tô cagando a cara do maluco, garotão. Igual você previu Falei que ia dar certo, cara. Quando nós é main, nós é main, pô. Se eu congelar alguém no ultimate, você consegue completar? Possível. E destruiu um Nice, Flash Lee sim. Ah, eu não tenho... Ah, eu vou morrer pra essa porta, esse de, de novo! Vai ah, vai bom. tomar no cu, eu não aguento mais essa Kali, mano. É só esse herói que me mata. Né? Calma, chegou o Silas. Vai tomar no cu, cara! Tá... Me seguiu! Uh, penta, penta, penta, penta! Penta ben... Ben... Ben Eu não não como fazer oh, nada, cara, tem 5 players aqui, velho Por que tem 5 pessoas aqui, mano? Não, tudo bem, a gente tá trolando fazendo isso aqui, mas... Tamo cinco... nada, o seu time levou 50 torres top, cara 5, colega, não bad Cara, foi divertido Isso chama Limit, limit Testing Olha o oh, tamanho de salas Nossa! Gratão! Ah, eu tava olhando o Silas e morri, cara. Ai, se fuder cara. Exaust caia e saúde descia. Uuuuh! Caralho, como que ele não se curou no um W, mano? What the fuck? Esse jogo tá tão fácil que a gente tá se matando dentro da base inimiga, cara. <risos> Dragão up, mano. Bom, eu não sou o jungler pra falar que tem que fazer o objetivo. Item 3. E agora? Eu vou voltar pra comprar tempo. Hum. Mano. Tá ganhando tempo, gratão. Tá ganhando tempo. Luta mesmo depois do drag. Tá certo. Só ganha tempo, só ganha tempo. Polícia tá sem R, tamo chegando, Casique também. Salas de TT. Isso aqui é nosso. Mesmo se tu morrer é nosso. É nosso, é nosso, caralho, caralho. Akari, gratão. Caralho! Caralho! Caralho! A caralho, gratão! Nice! Tô, eu tô vivo ainda! Tô contigo, tô contigo! Consegui, velho. Nice. Fugiu todo. Fiz tudo isso. vou Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, de fazer isso, não, eu, mano, eu tô a ficar numa size lane, velho. Tô a ficar numa size lane. Cara, a gente já se matou dentro da base deles umas 5 vezes Cara, isso. o Kha'Zix tem <risos> é alguma coisa pessoal contra o trash velho. É a segunda é. vez que ele só pula aqui, foda-se. Aí ele não mata. Esse que é o pior ele não mata. Ele deixa o cara com 1 um de vida. Pra alguém ter que ir lá completar. Ah, o Silas tá quase full build, mano. Que isso? Então, mano, é só jogar na lane dele, cara. Pelo amor de Deus, eu não vou mais juntar, velho. Eu não vou mais juntar. Esse cara, vem nem senão você vai ficar free. Nice. É maneiro esse Invisívelzinho, hein? Mano carente. Olha, olha esse de cima, assim, velho. Cara... Mano carente, bro. Porra, aquele Varus ali, mano. É pior que eu fico com full HP, mano. Posso fazer que Tractar, não preciso do... do Spell Vamp da, do Eclipse. Eu fico me curando só na realidade dos pés, mano. Tá, mano. Zé? Tá, mano. É grande, tô Ai meu deus, ele morreu dois, que que houve ali? Não sei, porque não tem nem Drake nem nada pra fazer tem ali. Nem nada né? mano, o vagabundo morreu de infarto? Isso cara. WTF? Tô tomando dive? no um ah, é Que isso, tem é claro, cinco meio cara mid. Tô no medo dos caras aqui, ó. Não tô no medo de ninguém não, gratão. Safe. Esse jogo só tem que comprar três minutos, faz o Drake, faz ah, a alma GG. Vem o carantão. Meu Deus, o ah, caso. Mano! Mano, what the fuck? <risos> cara, eu tenho certeza que yeah, isso man. é um trade, cara. Isso é um trade. Ah, eu <risos> Tem que ganhar tempo ali, flechei o bagulho. Cara, graças a Deus, a Akali é igual o Kha'Zix. Graças a Deus, brother. O mesmo jeito que a gente tá xingando o Kha'Zix, estão xingando a Kali, tenho certeza. Kha'Zix morreu todas as vezes... Sei lá, cara, eu, tô... eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. <risos> tá muito sério, cara. O Gratão já falou russo agora, velho. Não aguenta mais, Falei, Exatamente, mano. falei russo. Nossa Senhora, velho. Sala gigante, vamos estudar a Akali, mano. Ele não para, ele não tem torre, Gratão. Ele não tem torre, Gratão. Não tem, congelei a torre. Grade 1 menor, mano. Eu tô sem ult, tá? Não, Daninho, os caras. Não, é chogar, cara. gente. Não chogar, o vai é uma perereca, pô. Chogar não. E aí, Deus? Bonito! Boa. Quanto tempo eu levo o coração? Cadê o um Daninho? deu os louco. Morreu. É Drake GG, 18 sec, é alma. Deu dano na caixa mano, eu queria. Eu deveria ter agido defensivamente mano, eu quis combacar isso, mas morreu. Ah que caralho, o ataque não saiu. Não sei. Não sei. Nossa a DC não tá aqui cara. Não não não, caralho era Drake tá grande, cara. cara. É muito grande pô, relaxa, não morre de sonolência. É, pô. Olha lá. Nossa, a DC tá chegando. Clean, Eu não podia dar aquele uso. Tá né? ah, uh, uh. bom, tá bom. por que por que Tia, bate. BATE, PORRA! <risos> Vai estacando o seu côncavo e o seu negócio na porra do jogar, velho. Você é idiota. Porra. Faz o um drink, faz o um drink. O pior de tudo é que a Samira achou que morria. E o time inimigo, que era claramente quem morria, foi pra cima da Samira achando que matava. O nego não... Vou nele, vou nele, vou nele. Matei. Nice! Uh! Nice! Uh! uh peguei! Ai! É, a cara. agora você não dá mais dano, né? Uh! GG! Gratão V9, junto com o Silas. Ô, oh, louco! O cara é bom. Please, saia nossa <risos> aqui, Kha'Zix!